Primeiro fato, segundo, terceiro, quarto e quinto fato. Sagitário, você é uma pessoa bem trabalhadora, que consegue realizar o que quer, e vai encontrar uma pessoa compatível, que gosta das mesmas coisas. Principalmente, nessa questão de ter garra para avançar na vida, para conquistar as coisas, para alguns é uma pessoa que se afastou por um grande objetivo, mas que não para de pensar em você. E pensa em entrar em contato, em marcar o encontro, em te ver mesmo. E para um outro, é um trabalho ou promoção que chega. Percebem aqui, alguém que já tem o ouro na mão... De frente para você? Segundo fato. Tem alguém focado em mudanças. Pensando muito em modificar. O que é? E é como se você não se identificasse mais. Com o cenário em que está. E tem planejamento aqui do tipo. Adeus a isso tudo. Já deu o que tinha que dar nesse lugar. Eu quero ir embora. Terceiro fato. Novamente aqui a questão de o que mais é possível? Como posso fazer agora para a minha situação ser melhor? Porque a vontade aqui é de crescimento, de sentar em um banco e sentir alívio. Por ter feito tudo o que fez, por ter feito a coisa dar certo, por ter conseguido o que queria. E é exatamente o que você tem em mãos agora, que é o necessário para subir um degrau. Quarto fato. Algo que você viu ou ouviu, te fez muito mal. Pode ter sido nas redes sociais no ambiente familiar, no relacionamento, enfim. Isso te deixou muito triste, com o coração machucado. E é como se o que era festa hoje é dor. E também tem pessoas que estão saindo de momento de dor. Saindo de um luto, saindo de uma tristeza, querendo se reerguer, ser feliz e voltar para a sociedade para se distrair, para esfriar a cabeça, para começar uma vida nova, um momento novo e celebrar isso. Quinto fato: você não conseguindo tomar decisões financeiras agora porque o dinheiro parou de entrar ou quando entra logo sai ou você não está com ânimo para fazer as tarefas que te compete no momento e a dica geral aqui é se você está do avesso agora tente enxergar por esse lado em como mudar em como mudar a partir desse ponto Não tenta lutar contra o cenário atual Olha para esse momento como uma fase que vai passar Como muitas que você já passou E logo as coisas entram em equilíbrio porque dois de pentáculos é surfar na onda que está, deixando fluir o que não pode ser mudado agora, tá bom? Gratidão!